Obrigado, Natal. Lançamos a campanha ontem, é uma campanha que a gente, quem trabalha com comércio eletrônico sabe qual que é o nosso público, né? Pra quem que a gente olha são os milênios é, e a geração Z, então são, são dois público-alvo público que a gente tem, muito forte, sem esquecer os outros públicos. Mas é, essa galera tá comprando, essa galera tá no mobile, essa galera tá, tá comprando os produtos que a gente sabe que são os que mais estão saindo agora, então foco na moda, é, foco em produtos de saúde e beleza, né? ba saindo bastante. A gente pela primeira vez fez um negócio muito legal no Mercado Livre que a gente nunca tinha feito e vamos continuar fazendo durante o Natal, que são os cupons. Então, o tempo inteiro né, tava me dando até um negócio já, porque você terminava de comprar uma coisa, aí era, eu tinha um cupom de 100 reais, aí depois me aparecia que eu tinha um cupom de 300. Eu falei: peraí, velho, mas eu acabei de comprar um negócio é, para chegar nos 100, agora tem de 300. E como é que é esse negócio? E foi, e foi bom esse resultado de cupom, Andrézinho? Foi, foi, foi maravilhoso, considerado assim? Mar maravilhoso, maravilhoso. É, pela primeira vez a gente, a gente conseguiu fazer isso e com a implementação muito boa. Nós batemos a meta por conta dos nossos vendedores, claro, mas também porque o Mercado Livre começou a adotar estratégias que antes a gente não tinha, como o selo de Black Friday, como as ofertas compartilhadas, não só ofertas compartilhadas, mas os cupons de desconto também. Então, tudo isso ajudou bastante, além do Buzz e do Boca a Boca, que foi a logística mais rápida do Brasil. Então, tudo isso colaborou. Para que o Mercado Livre se posicionasse durante a Black Friday e também vai acontecer o mesmo durante o Natal. A gente, hoje, hoje comentaram é, com o Stélio, foi bem interessante, quem era o nosso segundo principal concorrente. E aí a jornalista falou o nome de, de Marketplaces. E o Stélio, como um cara extremamente educado, <risos> e é, ele é um lorde, e aí ele simplesmente falou: não. Juntando os três principais concorrentes que nós temos em Marketplace Eles não são nossos concorrentes nessa Black Friday Nós temos um único e nós vencemos ele E aí e a gente já sabe qual é que é a empresa pública e também de logística E bora, papo assim, é nóis Bom, bora é, eu, eu agora vou dar minha opinião na verdade né? Eu acredito que o mercado o mercado é grande né? O Brasil tem muito Marketplace mas realmente a gente vai tendo os caras que vão se destacando aonde fica a maior fatia de mercado. E fato indiscutível, até atualizando o número que você trouxe, que é 40% de share, eu sempre falei em 30%. Agora a gente está falando de 40%. Então, para um e-commerce que prevê ter o seu melhor ano da história, cara, vocês estão fazendo 40% disso. Então, é meio indiscutível o tamanho, sabe? Eu acho que é uma discussão idiota, como seller, na minha visão. A galera quer... E aí tem outras coisas vindo, ah, o fulano vai engolir o ciclano, vai competir com o Mercado Livre, cara, gente. Sanidade mental, tipo raciocínio, é, é, cê sabe? Você sabe, sabe que quando o uh, Mercado Livre a gente tem um posicionamento de jamais falar uh, uh, uh, de, de, de, de concorrente de maneira não positiva. A concorrência para o um Mercado Livre ela é extremamente importante. Nós queremos concorrentes. O concorrente ou os concorrentes faz o Mercado Livre melhorar. Quanto mais concorrente tivermos no Brasil, melhor a gente fica. Então essa é a nossa mensagem. Venham concorrentes, a gente quer que vocês venham justamente para que a gente melhore. E tendo mais concorrente, melhor para nós que somos vendedores e trabalhamos com vendedores, porque só vem coisa boa. Então o Mercado Livre tem que melhorar cada vez mais. Esse é o legado.